Estamos começando mais um Prospecção... Merda! <risos> Vamos! Voltamos! Além dos processos que nós recebemos, né, de danos morais <risos> e, e legais, né, a galera falou, Tiago, dessa vez eu aprendi o, como fazer, vendo o que as pessoas faziam de errado. E além disso, a gente ainda se divertiu vendo... Exemplos Sim. de prospecção não tão interessantes. Não tão, né? não tão. Mas, mas prospecções, pra, né? Mais prospecções. Mas para reforçar, reforçar essa mesa de peso, né nós trouxemos a mala... Não, achei <risos> maneira você linkar merda comigo, mas tudo bem. <risos> achei maneiro, Hoje né? eu vejo que é. são medo por falar é. Em é. Em merda por falarem merda. Temos falarem merda, uma... Tá bom, eu, tá tá vendo, bem, eu tô com meus amigos. amigos falei, mala... Eu tenho acho que é algo que combina com você. <risos> Pô, mas é, é o M, você... é o M, eu entendi, tá? é o M, é o M. Não, mas na tá verdade bom. é o seguinte, esse é um quadro descontraído e o pessoal fala muito que os episódios do podcast que o Mala participa, a galera sai com a barriga doendo, né, mano? Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem três metas aqui hoje. primeira meta é não ser preso, né? Muito bom. A gente fazer a primeira. Essa é importante. Processo faz parte da vida, é, né? É... Todo mundo que tem sucesso tem processo, então é uma meta. <risos> Segundo, né, te ensinar algo relevante. Mostrar como é que você não faz. Terceiro, ir pra caramba. <risos> Se divertir. Porque mano. tá na cultura do carioca zoar os Porra. outros e essa é a nossa meta é o bullying estruturado, certo, Mala? Tem que gastar. Meu irmão, o cara que faz uma prospecção merda o mínimo que ele tem que ser aqui é zoado pela gente. É isso aí. Cara. Então, é isso não aí. se sinta ofendido. <risos> ou se sentir também, cara, falou merda. É. Veja como uma oportunidade de melhorar o teu pitch. Relembrando o que nós vamos fazer. Foram separados algumas prospecções. Dessa vez, a gente vai analisar prospecção por WhatsApp, em especial aquela coisa que todo mundo gosta muito de receber, áudio, sabe, Nossa. que é bom. Caramba. Quanto maior o áudio, Eu melhor. Tenho certeza que a algumas... abertura dele foi gigantesca. <risos> né? alguns, alguns não são áudios, alguns são podcasts via WhatsApp, né? <risos> Então, a gente vai analisar, a gente vai classificar as prospecções e vamos eleger, ao final, a... Grande merdona. A, a melhor. A, a ou, mais ou merda. A pior. Olha, mais... <risos> <risos> e se pensar em tirar a nossa vida, não, não se esquenta não, que a gente já está bem estruturado com aquele... Ah, é o verdade. Da... Gente... <risos> o vencedor da passada. O né? vencedor da passada, é verdade. <risos> se você não sabe o que a gente está falando, assiste boa, o vídeo. Boa, né? boa, boa. Vou, vou deixar na descrição desse episódio, <risos> o primeiro episódio da prospecção merda, onde, né... Você vai descobrir tem quem um ganhou. É um excelente campeão. É, tem um campeão. Um. Um. <risos> um campeão! Como é que você Ele não escreveu um, ele botou H-U-M. Um <risos> milhão. Um <risos> Ele tava pensando agora. Um milhão? Ele tava pensando. Sem mais delongas, vamos embora para nossa, para nossa primeira prospecção merda do dia. Muita atenção. Olha aí. Ao áudio, tá? Opa, tudo bem por aí? Eu pedi para minha assessora estar mapeando pessoas que seguem páginas relacionadas à construção civil. Então, já de antemão, quero te perguntar, e desculpa se eu estiver te incomodando, mas você, por acaso, é construtor... Ai, a, a qualificação tá ali na hora, né? Você, por acaso, é construtor? É. Pro cara, tá Se tranquilo. não for, pode ignorar, tá tranquilo. <risos> e, e quando ele qualifica com aquelas perguntas merda assim, do tipo, cara, você acha importante qualidade de vida? <risos> dá, dá vontade, você fala, não, não. Não, não pra, não, pra não. mim, não. Pra podrão, mim não. vou morrer, Podrão. É, vou <risos> vamos lá, vamos lá. Temos mais 45 bah, segundos vai, vai, de deleito. Vai. Ou você tem o desejo de construir, ganhar dinheiro nessa área? Por que, que eu faço essa pergunta? A minha empresa é uma casa de soluções financeiras, estamos há 30 anos no mercado e somos pioneiros no ramo de crédito e investimento imobiliário. Hoje a nossa empresa ela faz operações estruturadas onde nós alavancamos crédito a um custo próximo de zero ou até mesmo taxas negativas para os nossos clientes. E para mostrar essa operação, eu preciso de uma reunião e também preciso entender se faz sentido para você captar dinheiro barato ou até mesmo com taxas a custo zero para você empreender nessa área. Caso faça sentido o assunto, eu fico aqui à tua disposição para estar conversando mais e explicar como que funciona esse produto, tá? Mas para isso, eu também preciso saber se você tem o perfil para a nossa empresa também te ajudar. Ele esqueceu o gatinho aí, pô. É eles... Porra! Que... Aqui a gente só trabalha com dinheiro caro. É isso! É. Pra que dinheiro barato, bobeira? Não, mas de graça. O que, é... que, que eu achei interessante é que, tipo assim, eu preciso entender. Merda. E antes ele tem que entender se você é do nicho que ele tá buscando né? Porque, não, foda-se. Foda-se, ele não dia. Dia. Se você Já listou é... lá na frente. Se tu não é construtor, Continua então, porra, vambora. <risos> vamos se reunir, bobeira. Hein? Não, e o melhor que ele meteu tá assim, ó. Eu preciso de uma Não, não. Se você de fato se interessa. <risos> e ele tenta marcar a reunião, não tem CTA. Ó, não tem CTA no final, quer ver? Acaba, acaba. Ó, volta só o um finalzinho, vai. Mas pra isso, eu também preciso saber se você tem o perfil para a nossa empresa também te ajudar. Não tem CTA! Acabou! Eu só precisa saber <risos> se você tem o perfil. Valeu. <risos> é isso, é isso. Um abraço pra você. Não, vamos vamos começar que... assim, cara. Maiores cara. problemas, né? Primeiro, irmão, áudio de um minuto. Cara, quem tem um minuto pra ouvir você, velho? Nem duas velocidades. E, e a voz dele é lenta, a gente podia fazer o teste cara, depois. Cara, tá no 1,5, um cara. E tá no 1,5. Tá no 1,5. É, seria melhor ele trazer algo mais sucinto, uma parada mais, mais focada para o nicho dele, pô, sem um áudio gigantesco, né? Não, que... e, e, e foda que ele, e, e fera, e, e, e sensacional, é que ele escreve na mensagem, né? Tiago, como você está? Meu nome é Gustavo. Brincadeira, né? a gente podia ter outro nome, né, Chará? Brincadeira. Minha assessora conseguiu seu contato. Isso quer dizer, ela viu que era você. É. Teoricamente, o cara que tem uma porrada de seguidor... Através do Instagram. Demita a assessora. Pronto. E, e aí nós Pronto. vimos que você tem total perfil. Até agora eu não sei qual é o produto dele. Olha que loucura é <risos> é. Um minuto Exato. de um áudio. Eu não sei qual é o produto dele. Pois é. Ele resolve um problema. Qual o problema? Eu não sei. Nós somos uma casa de solução. Exato. Meu Deus do céu! <risos> bem, somos... ah, é. se resolve então, problema, cara, pô. entrei em casa e eu vi que a minha parede né, não tá muito bem pintada, tá um pouco de Como você é uma casa de solução, você tem um pedreiro aí para é, me mandar? Pessoal, <risos> se tiver um advogado também que eu tô, né, brigando aqui, cara, tiver... é, a gente usa a ferramenta que muda a variável o primeiro nome, o caramba a quatro mas o que que a gente percebe, velho? Quanto mais eu personalizo, mais acho que cara conecta. Pô, imagina, que que eu acho? Eu acho que esse maluco deve vender empréstimo para construção civil. Ele não explicou isso em nenhum momento. Em um minuto e três segundos não é tempo suficiente para explicar isso, né, Mala? Porque ele precisava de oito horas para poder falar essa ficar Qualificação zero. Se ela olhou, cara, você não tem nada de construção. teu Instagram é vez... <risos> <risos> Mas... Quando o cara manda um áudio, principalmente simulando uma proximidade, eu escuto essa porra com ele falando assim, estou te chamando de idiota. É isso aí. É exatamente. Não é, cara? É, é, a... é isso aí. É isso. E assim, o áudio que eu ia falar aquela hora é que normalmente uma prospecção, eu nunca acho que. Eu, sempre que eu prospectei lá, como essa ideia antigamente, eu nunca mandava áudio primeiro porque assim, o cara nunca, nunca me viu na vida, não me conhece, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é mais afasta do que aproxima porque talvez, e aí tem, né, tem algumas tentativas ali que eu vejo pelo menos isso, de tentar se aproximar de você de alguma forma. Tipo, vou gravar um áudio aqui pra ficar melhor, ok? Melhor o quê? Boa. Eu sou a pessoa certa que você tá procurando mesmo, sabe? Então, tipo. Tá tirando um, um pedaço do meu dia pra ouvir um minuto de um áudio que... Não tô Será que vendo é preguiça, cara? É, deve ser. Deve não, ser. teve... E, e, cara, desculpa, essa piada tá, gra, tá guardada aqui. Deixa eu começar a falar. <risos> <risos> Ouve a música de, do, do, de propósito, né, do grupo de propósito, que ele fala assim, Manda áudio, quero ver se tem saudade. Manda, Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. <risos> não tem! Não tem saudade yeah. no yeah. tom yeah. de voz dele! Não tem saudade no tom de voz dele, Tiagão. Não tem uma entonação, não tem uma alegria. Imagina ele, né, Patrick? Pô, meu irmão, saudade de você, Tiago, eu te acompanho pela internet e toda... tal. Não! É outra coisa. É, olá, eu sou na casa de solução, Ah! <risos> lança o selo, Danilão. Pá. Pá. Pá! Vamos para a próxima prospecção mesmo. Eu tenho um clube onde eu ajudo pessoas a conquistar a independência financeira transformando um conhecimento, uma habilidade, uma experiência profissional em um curso online ou uma mentoria e vendendo através de uma estratégia de lançamento. Fiz uma aula gratuita mostrando o exato processo que eu ajudo as minhas clientes a implementar e que já gerou entre elas resultados de mais de 350 mil em vendas. Esse assunto é do seu interesse? Nossa, cara! <risos> 350, do 300. Independência financeira. Eu vou, Tio. ligar pra ela amanhã. Não faço parar, não, Tchau, eu tô saindo da grupo. Não, agora tem um detalhe, velho. Deixa ela eu. errou o gênero, né, mano? <risos> não, <Ou> ela <risos> achou que era elas. É. E, e, cara, eu fico pensando: será que não. Será que deixar. De é. falar do produto logo no início é, é, é também uma constante, né? A pessoa não, ela não diz o que, que é. Porque é. <risos> eu fico vendo. Vai que eu ouço o é um início. Gatinho, curiosidade. É. é, vai que eu ouço o início, né, cara? Já, né? Faço isso, isso, isso. tem certeza que você tem esse problema também. Não, a pessoa deixa para falar lá no meio. É. é óbvio que eu não vou ouvir, pô. É. Não, cara, e, e a parada é o seguinte: é, o CTA dela não é falar contigo, entendeu? Eu vou te mandar uma aula é. gravada. É. Aula gravada. Minha filho, o importante é que é, é gratuita, né? Poderia... Gratuita. <risos> E aí, merece o Selim? O ah, que vocês acham? Boa, é. Selim. Lança o Selim, Danilão. Selic. O que eu mais gostei dessa, desse aí foi o, depois de dar uma olhada lá na falácia da prospecção automática. <risos> e provavelmente também, a pessoa que tá comprando essa ferramenta não sabe que já é. tá um monte de gente prospectando. É, igual, é. né? Ah, será? Eu acho que sabe, cara. Acho, tu recebe? Eu recebo. Tu recebe, eu recebo. Eu recebo, recebo, recebo você, é. recebe, você recebe é. todo não recebe? Eles mas devem uma... receber também, né? Ah, não é possível? Olha um detalhe, 14 horas e 49 minutos. Ainda é um horário bosta, né? É verdade, o horário meu Caraca, eu vou ver. Não, é... <risos> Próxima prospecção, bora. Oi, tudo bem? Eu trabalho com uma plataforma digital que ajuda a resolver problemas que a área comercial normalmente enfrenta nas empresas. Somos especialistas em melhorar resultados na busca de novos clientes e organizá-los. Também fazemos captação de leads de novos contatos segmentados, automatizando todo o processo de vendas ativas. Você vai conseguir reduzir custos, ganhar tempo, pois vai ter acesso a inteligência artificial, automações e máquina de vendas. Nós atendemos micro, pequenas e grandes empresas de vários segmentos em todo o Brasil. E aí, me conta, isso que eu falei faz sentido para o teu negócio hoje? Que foi isso é. uma ah, Completamente. Faz sentido. Ah, ah, foi esse aí é o melhor. Esse, esse é o é melhor. Esse é o melhor. Não. É, é melhorada, pessoal. É, mas é ruim. <risos> mas, ó, olha os detalhes. ó. Chamou né, o, o Thiago pelo sobrenome, falou é. quem é. ele é. 39 segundos e tem o WhatsApp Business. Já e deu uma melhorada, né? <risos> Já deu uma melhorada. Esse aqui já tá, velho. Né, esse já tá e altíssimo nível. E o finalzinho do iu faz sentido pra você. Foi é. Bom. Foi Cara, mas assim, eu vou te falar, velho. É, ele mandou bem. Mas já pensou se isso fosse uma ligação, Uma cara? ligação? Pô, pois é, cara. É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Que o cara é bom, a voz, né? a voz teve prostração... voz tá... o ICP. Né? Ace... Não, assim, não, cara, não, ICP, o ICP ele não tem. Isso, não. Ele falou, não, eu atendo pequena, macro, micro é, e grande. Não, mas comercial, tipo... pelo menos. Não, beleza, mas o, o ICP é... dele é. Mulheres... Tem CNPJ. Tem CNPJ, tá no ICP, é, entendeu? É, exatamente, cara. Tem é. é. CTA. Não, mas espera aí, aí pessoal. Você tá pegando pesado também. Deixa o cara, pô. É, não, <risos> mas, mas deixa eu entender. É, é, fer... é uma ferramenta que auxilia na máquina de vendas ou ele ajuda a estruturar? É cara, isso? não sei. É. Não, mas eu, é, sei que... eu acho é, que, ele não. Eu achei que ele errou. acho que ele errou. Assim, I, ele... Exatamente. Tá projectando o cara da máquina de ver É, é tá bom. ligado? Pô. É. Primeiro exemplo, né? Se o cara tem uma ferramenta dessa, a primeira coisa que ele consegue é criar, pelo menos, uns leads qualificados ali de prontidão. Se ele pegasse essa assertividade e jogasse pra ligação, cara, é, fechou, pô. É. Fechou, fechou. Acho ah. que ele não usou a ferramenta dele. <risos> ele não usou, não usou. Boa, <risos> Pode ser. Ele não usou a ferramenta Perdeu dele. Ele deu a credibilidade, hein, meu querido? Alô, Agora não vai usar pra mim, não. vou vender para outros. Eu não preciso. Eu não preciso. preciso não, bobeira, eu vou mandar. De Ferreiro, de vou mandar code message mesmo e bem, Mas bem, assim, bem. Vinícius, ó, até agora você tá o melhorzinho. É, é, mas é. cara, se você transformar esse áudio que você tá fazendo numa ligação e usar o WhatsApp apenas como touch point para fazer referência tentativa de contato, tenho certeza que você aumenta. Um spin, colocar um espinho ali um frameworkzinho, aí vai, é. vai ficar bacana. É. Vai ficar bacana. É, vai dar bom. Vai dar é. bom. É ele vende botão marketing. Próximo, vamos. Não, mas antes da gente passar pro próximo. Ganha o selinho ou não ganha o selinho? Ah, esse eu acho que. Eu acho que não. Meio não. selo, meio selo. Tem como botar um? Tem o meio Eu tenho, meio ah, selo, eu tenho selo. outro selo, não tão. Então, vamos lá. Por aqui fica melhor. Eu trabalho em uma plataforma digital que ela tem como objetivo resolver as três principais soluções em um centro comercial. Ela seria um executivo de vendas, corretores de imóveis, consultores de consórcio, enfim. Quem trabalha diretamente com vendas, podendo ser um microempresário até mesmo um autônomo, sabemos da dificuldade de todo vendedor que é a captura de novos clientes. Então nós trazemos essa solução, aonde você consegue captar novos clientes todos os dias através de diversas ferramentas. Inclusive utilizei uma delas para conseguir o seu contato. Segundo é a tua capacidade de comunicação. Às vezes por mais que você trabalhe você não consegue falar com o maior número de pessoas. Então, nós automatizamos esse processo. Assim, você consegue falar com o maior número de pessoas no seu dia a dia. E terceiro, você tem uma gestão de tudo isso numa plataforma só. Antes de eu te explicar um pouco mais... Meu Deus <risos> do céu, cara! Não, não, é aqui, aqui não. Aqui, aqui não, não. Aqui não. <risos> cara, aqui eu, deixa eu, deixa eu como muito tá. muito agoniado, de verdade. Tá me dando agonia ver... Faltou redação, assim, hein? As pessoas elas vão no mesmo pitch do tipo... Falar do produto, fa assim, quer dizer, quando fala, né? Mas aí quando fala, só fala de produto, benefício, benefício, benefício, benefício. E o cara mete um tem interesse como se eu fosse... Com toda certeza, no meio da... Que horas? Meio-dia, na hora de almoço, eu tenho completa vontade de contratar essa máquina. Agora, por favor, seu... Não sei nem o nome dele, Douglas. Douglas. Mande o contrato. Mas sabe o que eu vi pensando? Cara, não é muito parecido? É muito igual, cara. Será que eles estão usando o mesmo script? <risos> É, pode ser. É, é, quem que é essa ferramenta? Pode ser a tá das ferramentas, é. entendeu? Joga depois aí no Google, você que tá assistindo a gente, script para áudio do Whatsapp. Deve ser isso aqui, deve, deve ser. Deve, ser. deve, deve ser. ter, é. deve ter lá. E script fazer. para áudio do Whatsapp, fazer. vamos fazer. Cara, isso é que eu fico pensando, será que a pessoa não ouve o próprio áudio? Porque, cara, é um pouco de criticismo, é. o cara ouvir assim e falar, tá uma merda, cara. É. Vou mandar muito. essa porra. É, né? Vou mandar isso não. Vou mandar isso não. Ouve manda para namorada, ouve aí, ela, não, tá muito ruim. Vai assim mesmo. Vai. Já comprei a ferramenta mesmo? Você é personal trainer, tu tem que estar tá shapeado. Tu é dentista, tu tem que estar tá com o sorriso branco da, da tua, no teu prédio, mano. É verdade. Agora tu vai trabalhar como venda e tu parece que tá numa funerária. Pô, que tu vai ter de resultado, cara? Contagiante a animação dele, mano. Yeah. E um minuto de áudio, cara, um minuto. Não. Cara, eu acho que essa porta deve ser tipo multinível, mano. Tipo assim, você compra ali a licença, deve ter uma comissão muito alta. Esses caras não devem ter, não devem ser profissionais de uhum. nenhuma empresa. Eu deve ter uma acho. variável. E eu aí fala acho. assim, ó, a nossa ferramenta é que nem o cara que vende o curso de como vender curso, né? Exato. De como criar curso para vender curso. É, isso. é o cara vende a ferramenta de como vender a ferramenta para você vender a ferramenta. O cara é desesperado, não, e sabe Não, isso acontece. Pra essa parada funcionar, ele vai pegar um cara, meu irmão, vejo perdido na vida, é, assim, exatamente. só que, é que não tá conseguindo resultado nenhum. E, ah. e, de novo, o cara vai ficar puto, porque o cara vai cair e não vai conseguir usar esse negócio, porque nem o cara que tá vendendo sabe usar. Imagina o cara que compra do cara que não sabe usar. Cara, sabe o que a gente podia fazer? <risos> a gente podia fazer um desse. E ver a resposta. Eu tenho certeza que deve ter uma tia assim, Oh, meu filho! <risos> Então, agora agora é ser Fazer de rolê. É. Que é esse negócio aí da Globo, entendeu? O que é que a gente né? vai comentar? Nada a ver, aí o cara deve ter que ficar interagindo. entendeu? falar da sobrinha pro minha sobrinha? Não fala, pô, pô, pô, pô, pô, pô, pô, tem que ser, tem que ser. Meu sobrinho faz marketing, vou mandar pra. Qual é o seu nome? Douglas? Ah, Douglas. Sê de onde? Aí vai ter... <risos> Bom, manda pra gente, você que manda uma mensagem ao trabalho, manda aqui nas mensagens aqui, uma resposta maneira pra gente. Mano, manda, manda pra gente. Só, só bucha, né, cara? Só bucha. <risos> selo ganhou o selo, pô, esse ganhou. Ganhou, ganhou. ganhou. Pô, ganhou. Ó, vocês estão guardando, a gente tem que ter que eleger o, que um, que o top, um. hein, cara? Próxima prospecção, merda. Cara, não, não, vamos, vamos fazer um, um, um adendo, né? Então, esse aqui, velho, talvez seja o nosso campeão. Tá? A primeira coisa que eu vai ver é o seguinte. Ele me mandou, pelo menos umas quatro vezes, a mesma prospecção, o mesmo áudio. Então, tá vendo ali a blusinha verde de Caraca. braço cruzado? Caraca! E na mesma hora! Então, esse aí, cara, ele não ah, só não. fez uma prospecção, mas ele foi ambicioso. Ele falou assim, cara, vou botar 50 chips. Duvido esse cara não me responder. Duvido esse cara não me responder. Agora que eu vi que são números. Diferentes. É. é óbvio que são números diferentes, né? É, então, um assim, assim esse cara, cara não difícil. só fez a prospecção merda, mas prospecção merda com alta escala. É cagar, é diferente. É cagar tudo. <risos> o mais difícil, <risos> o e cagar o mais difícil é. ele fez, ele mandou áudio de zero segundos aparecendo. É isso que eu tava vendo, <risos> velho. parada, ah, hein? Como é que é? Áudio, áudio de, de zero? É, deu, um de yeah, deu bug no meio. Aí é. É, ele deu mandou um de novo. Aí ele mandou outro áudio. Não posso É, Tem duas mensagens. Vai lá, vamos lá, vamos ver. Vai ser bom, vai ser bom. Ao longo dos meus 15 anos de experiência na área dos negócios, eu vi muitas pessoas perdendo é escrito, oportunidades é na área profissional pelo simples fato de não terem relacionamentos estratégicos com pessoas que pudessem abrir portas, né? O pior de tudo é ver pessoas com muita competência sendo deixadas de lado simplesmente porque não tem networking suficiente para receber as indicações. O famoso quem? Ir. A boa notícia é que eu estou desenvolvendo... Ah, ele... Ah, ele riu! Ele ah, riu, riu dele riu, mesmo! Riu, riu, riu. Ele, eu sou muito ah, engraçado, meu. né? Ele fez uma brincadeirinha! Ah, brincadeirinha. Fez uma brincadeirinha! Ah, o, ah, o famoso queimou! Ah, é. Tu então, tá ligado, né? vergonha lenta, Essa teve tá, tom cara. de saudade! Os primeiros 32 segundos já foi ouro, né, cara? Ah, <risos> já, já... Estamos forte campeão, aí. Ah, forte, é, forte, é, forte, forte campeão, campeão. Forte, forte, forte campeão! Aí 15 anos de experiência... Uma sociedade exclusiva onde toda terça-feira temos aulas de como fazer networking de forma profissional. Lá também você vai ter oportunidade de divulgar seu trabalho e possivelmente fechar negócios, parcerias e tal. Você gostaria de entrar no grupo exclusivo no WhatsApp e ter acesso a essa comunidade para desenvolver seu networking? <risos> <risos> não. Vamos lá, galera. Que loucura. Análise, oh, análise, Que é isso, que é isso, Por cara. Por que, que ele já não mandou o link, então, pra entrar na comunidade? Não, é, ah, vamos dizer, né? Eu entraria é. na comunidade só pra ver quem tá na comunidade. Né? É, eu também, eu também. Não, esse tem é CTA né? no final. pelo Se menos faz nem... sentido, clica no link. Cara, assim, olha só, achei muito complicado pro início. 15 anos de experiência. A risadinha ali no meio, achei engraçadinho. Hilário, que aí? hilário. Que aí? Pô, esse QI foi hilário. sim. As tentativas, porra. Se eu pego isso aí, eu, eu nem ouço. Eu bloqueio um a um. Porque, cara, se um cara tá me mandando mensagem de forma doidada, eu vou achar que é golpe. Ou vou achar que, sei lá, alguma coisa aconteceu. Eu vou ouvir primeiro e vou cancelar. Eu vejo aquele de 15,49, que ele mandou antes, né? Depois ele mandou 4, ah, 4, 4,9. Aí, 4,59 ele mandou de novo. É Patrick, gente boa. Cara, eu denunciaria. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Velho, <risos> se você quer ensinar network, primeiro faça network. Porque, cara, o mundo tá cheio já de especialistas que nunca fizeram o que eles querem ensinar. Então, assim, provavelmente você cometeu um errinho de configuração, talvez você tenha contratado uma agência que não fez um trabalho tão legal, pode até ser que a culpa não seja sua, que seja o cara que você contratou que está fazendo essa cagada de mandar várias vezes o mesmo áudio, a mesma mensagem para todo mundo. Agora, o que, que eu penso, mano? Toda vez que a gente vai para uma mentalidade de querer economizar, porque você pode fazer essa mesma coisa gravando um criativo, pagando para o Instagram, colocando lá o anúncio e chamando a galera para tua comunidade. Agora, quando você faz um, um áudio desse, dessa estrutura, mandando várias vezes para a mesma pessoa, mano, tu tá fazendo o oposto do que você precisa fazer para criar a network, tá se queimando, né? Eu venho mais uma vez com uma sensação e o que reforça, eu acho que isso é um ponto importante, né, de que esse tipo de prospecção com áudiozinho, um se te interessa, gostaria só falando de produtos, de serviço, sem se, né, se preocupar realmente em, por exemplo, fazer network, se preocupar com quem está é, sendo prospectado, Pô, se funciona, funciona para meia dúzia de pessoas. Olha legal o copy no final da mensagem, pessoal, só ler o final da mensagem. Lá tinha seu contato e por isso estou aqui te chamando. Tipo assim, tu deu mole. Entendeu? Tu deixou lá. Não eu, eu não ia vir, mas tu deixou. Tu deixou. Eu tô, a LGPD não vai me pegar, não hein. Vai, não vai, não vai. Tu deixou <risos> lá, problema <risos> é teu. Agora, é. e como é. você tá duas, duas vezes, né? Duas vezes. é. Eu queria saber como tá você tá. Tá tudo tava. bem, mas tá tudo bem mesmo? <risos> tem certeza que você tá a Carinha bem? É feliz, a Carinha é feliz. Cara feliz emoji. Emoji para tentar aproximar Não, claro. e, e tem uma outra coisa, cara. ele botou a variável perfil, que já fica com cara de automação. Bota a variável o no nome da pessoa. Né, mano, vou botar o arroba da pessoa na parada e tal. E outra parada, assim, que, tipo assim, qual que é o grande problema ali, né? Cac, porque o que esse cara tá fazendo? CTA para jogar o grupo de WhatsApp. Jogar no grupo de WhatsApp, fazer pitch no grupo, vai tentar vender um, um curso, alguma coisa, provavelmente um valor baixo. Então, ele pode investir muito pouco nessa prospecção, por isso que ele tá automatizando. Agora, porra, pensa no seguinte, Aston. Caraca, o Aston foi demais, <risos> Foi muito bom, bom. <risos> Pensa no seguinte, Aston. Velho, em vez de você prospectar usando um canal como o WhatsApp, que é um canal, velho, tipo assim, que a entrega é alta, mas ele é muito pessoal, você está invadindo o espaço da pessoa. Com o áudio, velho, já bota um processo de prospecção correto, pega esse teu ticket desse curso que você está querendo vender, transforma numa mentoria exclusiva, personaliza e prospecta da maneira direito, mano. Mostra de fato que você sabe fazer, porque senão, cara, você vai isso... ser homenageado pela gente. <risos> eu plenamente. E assim, é, é, isso é um retrato muito claro, assim, da galera que visualiza botão mágico, né, cara? Os caras querem porque querem ter alguma coisa ali que vai gerar automaticamente sem ele precisar fazer nada. A gente pega muito, muito isso, né? Ué, pessoas muito. querendo... Pô, é fer... que ferramenta é essa é incrível que vai fazer com que eu feche vendas e no final das contas é isso que acontece. Eu né, já sei o que eu vou fazer, eu <risos> vou pegar esse vídeo aqui quando eu sair e falar assim, olha só, você quer ter isso aqui? Para os meus clientes, para os possíveis clientes, falar assim: é isso que você quer, ter tem certeza é isso, porque é esse é o botão mágico. Se você está buscando o um botão mágico, é isso que você vai conseguir, cara, porque não, eu não e, vejo. E, e com certeza ali, tipo assim, a taxa de conversão do cara já estava muito baixa, ele ah. falou assim: ó, eu vou multiplicar isso por três, eu vou mandar três vezes. É né? três vezes é né? E co... pronto, e vai, vai aumentar. Foi isso. Eu mandei um só, não colou, eu vou mandar três vezes. O problema é a quantidade. É a quantidade. Agência. Três vezes, tô ligando ah, pra pouco. A taxa de inovação <risos> tá 0,03. Se eu multiplicar por três, vai ser 0,09. Porra, nossa. É, isso é, é gênio. É. É, é, é. Tenho três chances, é cara. Demais, Com demais, a mesma coisa. Que isso, ele tá eu complicado. Sabe. Tá, ó. Então, você que recebe umas prospecções semelhantes a essas, tá? prospecção merda, arroba growthmachine.com.br, compartilha com a gente essa prospecção ruim, porque a gente vai analisar, não só né, praticar o bullying e fa fazer você se sentir um pouquinho vingado né, por o, pelo desprazer de receber esse áudio, essa mensagem ou esse e-mail, mas também nós vamos analisar ajudando a refletir sobre como é possível melhorar e corrigir. Claro que o bullying ele é muito divertido, mas também parte do nosso objetivo, além de sacanear, o Einstein, né? um pouquinho, é mostrar que tem um caminho para você fazer isso melhor e ter resultado. Einstein venceu, gente. Einstein venceu. Einstein, Einstein, não, Einstein, venceu. Não. Einstein insistente. É assim. você. <risos> <risos> <Eu> <risos> <não>. <risos> Einstein, você tá mostrando para gente que você é perseverante, né, mano? Que tu não <risos> não desiste, mas você foi eleito à prospecção merda do episódio 2 do Prospecção oh, Merda. Parabéns, Einstein. Parabéns. bom, Einstein. Palmas de palmas. Olha... Não palma. continue assim. <risos> Vou até reler tuas frases. Você que não assistiu o primeiro episódio, volta no primeiro. E eu citei ali várias vezes um vídeo chamado A Falácia da Prospecção Merda. Vai lá e confere.